Eu amava passar tempo ao leite, é simples, é simples, mas tão gostoso. Eu gosto também, eu gosto também. Marcelo saudoso com o sabor dos biscoitos, pinguna carregando. Eu lembro claramente quando mudaram o sabor do biscoito, traquinas. Outro que mudou bastante também, eu concordo, eu lembro bem do, do antigo e do novo, são diferentes. Traquinas chocolate, chocolate. <risos> chocolate era tão gostoso, era. É, eu concordo plenamente, traquinas sempre foi muito gostoso tão mais que eu. Será que existe essa lei? Não sabia disso. Tem, tem. Eu não sei como que é exatamente, mas eu sei que tem alguma coisa que realmente obrigou a, a, a, as bolachas a mudarem de fórmula. Eu acho que tem alguma coisa, tipo, eu acho que é farinha integral. Acho que tem que ter um percentual de farinha integral. Salvo engano. Que nada. Ah, é? Vou chamar o meu. Ainda quero ser carregada pela pinguna. Não, quando você terminar o seu biscoito, aí você entra. Clube Social, eu nunca gostei muito. Nossa, caguei completamente. Tá, ah, meu Deus. Errei tudo. <risos> Eu não carrego ninguém, gente. Vocês carregam me e Harumi-chan. Pior que se meu namorado aparecer aqui, capaz de dar pior também. Vem pro céu. Com certeza, né? Se não der, vai ser estranho. Você falando que, que queria que eu abrisse o presente. Ela é piadista. E o é, é. Mas certeza que os namorados de todo mundo assistem, assistem a, a live aí, aleatoriamente. Tipo, só no, só no sapatinho. Certeza, já vi muito caso assim. A mulher vem aqui toda soltinha e o cara só observando. Aí, algum belo dia ela tá dormindo e ele só vai... Ok, talvez eu tenha inventado uma certa parte dessa história. Eu falei que ia abrir isso quê? Você não falou pra ir abrir o presente? Olha, se meu namorado assistisse, já tinha dado BO, eu tô esperando isso há um tempo. Você tá quase mandando o link da live, né? Assiste aí e vê o que, que tá acontecendo. Meu namorado assiste só algumas lives de BO, Ticlinga, porque eu mostrei pra ele. E nessa hora ele tá no vigésimo sono. Entendi. Merda. Carai que tiro foi esse e esse uh! que barulho que eu fiz. Nossa senhora. Pois é, o presente está aqui, olha. Acho que ele não é paulista, é baiano, porque, meu Deus, ele dorme muito. Poxa, mas eu sou paulista e eu durmo bastante também. Gente, olha isso. Até me engasguei. Opa, desculpa, deixa eu só fechar aqui. Oh. Pera aqui. Que indecência, gente. Essa merecia um baita de um clipe. E mandar para o Lucrilhos. <risos> Nossa. What the fuck? Caramba. Até fiquei sem ar, porque eu tava concentrado. Eu acho que eu vou pegar esse trecho da live, cortar e mandar direto no YouTube. E mandar por aí. Em, em lugares aleatórios da internet pra ver se eu finalmente consigo abandonar minha carreira de desenvolvedor de jogos e virar streamer full time. Ganhando altos dinheiros aí com, com AdSense. Pô, pegaram, pegaram uma jogada que não foi nem de longe a melhor. Mas beleza. Indecência nem me chama Pois é, que absurdo Que vitória maravilhosa, você viu? A carga não parou quase em nenhum momento Que homem, você viu? Um belo homem 666 de dano aqui é pra fechar Muito bem